Hum. Tá, tá e ah. Salve, rapaziada. Mais um aqui no Canadá começando pra vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo que todo mundo me pediu aqui. e nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube mesmo e tudo mais. Que são as profissões em demanda aqui no Canadá. Então, se você tá interessado nesse tipo de conteúdo, fica comigo aí e check it out. A outra coisa que eu queria era tirar aquela musiquinha também. Aquele... Vamos lá, a primeira profissão que eu peguei aqui, que inclusive eu vou deixar para vocês a fonte disso, que é do globalnews.ca, uh, eles fizeram uma curadoria dos top 15 empregos que estão em demanda aqui no Canadá, tá? Então eu vou fazer uma listinha aqui para vocês do primeiro emprego, do segundo, do terceiro e vamos conversar um pouco sobre eles, para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou passar um pouco sobre eles, falar um pouquinho e passar para o próximo para vocês não ficarem aqui também muito tempo aqui ouvindo tudo isso, mas se vocês quiserem saber o um negócio na íntegra, vai estar aqui embaixo o link para vocês do globalnews.ca, beleza? Vamos lá, na 15ª posição a gente tem Construction Project Manager, que é o gerente de construção, né? Então eu vou, eu vou ler para vocês aqui a job description deles. A Construction Project, project Manager oversees and leads a construction project while working alongside engineers and architects to help develop a plan, create a project time frame, distribute resources and ensure timely completion. A construction project manager will plan the project, establish a budget, divide resources, and ensure it is completely on schedule. Então, o que, que ele faz? Ele é um gerente de projetos na área de construção. Tá? O salário básico, assim, a média de salário deles é de 61 mil a 150 mil dólares por ano, dependendo do nível da posição. Então, essa é a posição 15, gerente de projetos de construção civil. Na 14ª posição, a gente tem coordenador de marketing digital. Sim, então, assim, essa é uma das profissões que estão em demanda aqui no Canadá. Se você trabalha com social media, você trabalha com marketing digital, essa é a posição para vocês. Basicamente, tomam conta das redes sociais das empresas, ajudam nessa distribuição de leads, ajuda nessa parte de marketing digital, com SEO, Google, enfim, toda essa parte de ads e marketing das mídias sociais. A média salarial por ano é de 62 mil a R$122. 2 mil também baseado na posição que você está. Na 13 terceira posição, a gente tem Supervisor de Produção. Esse Supervisor de Produção, ele faz toda a parte de pessoal, de equipamento e tudo que vocês precisam para chão de fábrica, tudo que as empresas precisam para chão de fábrica, tá? O salário médio é de 53 mil a 114 mil dólares o ano e ele também tem como base a supervisão das linhas de produção, tá? Então, esse seria um Supervisor de Produção de Fábrica mesmo, né? De linha de produção. Na décima segunda posição, a gente tem Analista de Sistemas. Sim! Essa inclusive me lembra minha mãe, que minha mãe é analista de sistemas, foi analista de sistemas por muito tempo. Então essa profissão é uma que eu conheço bastante desde que eu sou moleque. Então na 12ª posição a gente tem essa, essa profissão que vai fazer tudo que tem na, na, na área de ciência da computação, é, parte de software, de dev, etc. Inclusive o developer está nessa lista também, eu vou chegar nele, mas não é tão na parte de dev, é mais uma analista de sistemas mesmo. E o salário estimado é de 62 mil a 142 mil dólares por ano. Então se você é analista de sistemas, eu acho que o Canadá vai ser uma boa para você também. Na 11ª posição, a gente tem assistente administrativo. Pois é, não é, nenhuma, não é nenhum gerente, não é nenhum diretor, não é nenhum coordenador, é um assistente administrativo. Lembrando que essas são as profissões em demanda aqui no Canadá, tá? Então, se você é gerente administrativo no Brasil, por exemplo, você pode vir pra cá e recomeçar como é, assistente administrativo, tá? Os salários, eles começam em 47 mil dólares por ano e vão até 99 mil dólares por ano. Façam as suas contas aí. Eu sei que é um pouco complicado pro brasileiro pensar em salário anual, sendo que a gente pensa dele mensal, mas façam as suas contas, e vão ver que o salário anual de 40 47 a 99 mil dólares por ano, é um salário bem bacana para você poder viver aqui no Canadá com tranquilidade. Na décima posição, a gente tem o Sales Associate, tá que nada mais é do que um vendedor. Essa parte de vendas é mais para retail mesmo, para é, lojas de shopping, lojas de rua, enfim, tudo que envolve as vendas no geral. O salário começa em 46 mil dólares por ano e vai até 84 mil dólares por ano, dependendo da posição que você tá também. Na nona posição, alô meus amigos que são Uber ou taxistas ou de qualquer outro aplicativo aí, motorista está na, no na nona posição. Trazendo aí os salários de 42 mil a 65 mil dólares por ano Então isso engloba táxi, isso engloba Uber Isso engloba motoristas de limousine, tá? motoristas de ônibus Enfim, tudo que é veículo motorizado que precisa de intervenção humana, né, motoristas O Canadá precisa e muito, tá? Na, na nona posição Então alô meus amigos Ubers aí que estão no Brasil Vem pra cá que o Canadá tá precisando de vocês na oitava posição, alô meu amigo, minha amiga, que trabalha ali no telemarketing, aí. customer service representative, tá? Então, o que, que é isso? É basicamente o telemarketing aqui no Canadá, é... e eles precisam de pessoas também para poder lidar com as reclamações, com ligações para as empresas, né, de cancelamento, reclamação, suporte, toda essa parte, começando em 43 mil dólares por ano, até 74 mil dólares por ano. Então, você que trabalha aí como assistente de relacionamento ao consumidor, né, customer service representative, essa é uma posição que você você pode almejar aqui no Canadá também, com um salário bem bacana, né? Com uma estrutura de vida bem bacana que você vai ter por aqui também. Agora, para você que trabalha... Uh... Como é que eu falo warehouse no, no Brasil, velho? Meu Deus, eu não esqueci como é que eu falo warehouse. Na sétima posição, a gente tem trabalhador de galpão, warehouse worker, tá? Que eu não sei exatamente como que eu traduzo isso para o português, mas basicamente são pessoas que ajudam a, a, a fazer pedido de estoque, ajudar no estoque dos galpões, a receber os pedidos da, das, das pessoas e das empresas e geralmente aí monitorar as ordens que entram e saem, né? Os pedidos que entram e saem. Esse emprego tá com uma base de 17 a 29 dólares por hora, baseado na posição dentro do galpão. Na sexta posição, finalmente chegou alguém da área da saúde, né? Então a gente tem o um Registered, nurse, que é nada mais, nada menos do que enfermeiros e enfermeiras. Essa posição tá na média de 68 mil dólares a 94 mil dólares por ano e claro, você precisa de um diploma, né? E você precisa também fazer a, a qualificação do seu diploma, né? A validação do seu diploma do Brasil pro Canadá para poder fazer essa profissão aqui, né? Uma profissão regulamentada, então você precisa passar por algumas etapas para você poder ser um enfermeira ou uma enfermeira registrada por aqui. Na quinta posição, a gente tem a parte de finanças, então a gente tem contador aqui que eles colocam como accounting technician ou bookkeeper Começando em 61 mil dólares por ano indo até 114 mil dólares por ano Existem cursos que você pode fazer de accounting Inclusive se você quer estudar aqui no Canadá É só você falar com a gente aqui embaixo No www2 Que a gente ajuda vocês a vir estudar aqui Essa área de accounting também Que tem bastante opção em vários colleges por aqui E pode ser a porta de entrada aí para sua próxima profissão aqui no Canadá Na quarta posição a gente tem o welder Que eu acho que na tradução literal seria metalúrgico, tá? Eu vou ler para vocês aqui a job description deles Em inglês mesmo Porque eu tô meio, tô meio travado um pouco na tradução então vocês me corrijam aí também se eu estiver errado, tá? Welders work with various metals um, on a range of projects From constructing vehicles to building bridges um, There are several disciplines when it comes to welding Each with its unique challenges Então aqui basicamente o que eles estão falando aqui é a construção de veículos até construção de pontes Então metalúrgico de todos os tipos, tá? Pra trabalhar em chão de fábrica, pra trabalhar externo, construção e etc Então eu acho que tá, tá, tá dentro dessa faixa de metalúrgico aí, tá? Novamente com um salário de 40 mil dólares anuais, começando A 74 mil dólares, dependendo da posição que você você se encontra. Na terceira posição, a gente tem aí meus amigos dos engenheiros mecânicos, tá? E esse com um salário bem grande aqui, inclusive, começando de 66 mil dólares por ano até 131 mil dólares por ano. Você aí que é engenheiro mecânico. Na verdade, assim, toda a parte de engenharia aqui no Canadá, não só a parte de engenharia mecânica, sendo essa uma das, das listas com high demand, né? Que são as mais buscadas. Toda a parte de engenharia aqui no Canadá é, é bem fraca de profissionais. Então, engenheiro mecânico, engenheiro automotivo, toda a parte de engenharia... É, de automação, tá? Então, assim, toda essa parte de engenharia aqui no Canadá são profissões que realmente estão em alta demanda por aqui. Na segunda posição, eu achei até um pouco engraçado mesmo, ela, ela tá na segunda, na, na, em segundo nessa lista, mas é gerente de RH. É uma coisa que, que muita gente não fala sobre esse tipo de profissão, a gente não tem tido muita procura por gerentes de RH aqui na Twizy, mas é a segunda posição que tá mais em demanda aqui no Canadá hoje em dia, tá? Os salários, inclusive, são bem altos, começando em 75 mil dólares por ano, até 156 mil dólares por ano. Então, alô aí, você, meu amigo gerente de RH, minha amiga, meu amigo gerente de RH que tá no Brasil, vem pra cá, a gente tem alguns cursos muito bacanas que você pode fazer por aqui pra melhorar os seus skills aí na profissão e dar início aí a uma jornada bem legal profissionalmente pra você aqui no Canadá, com um salário bem bom também, né? E na primeira posição, rufem os tambores! Se você falou developer, você acertou, cara. Na primeira posição, obviamente, que teria que ser alguma coisa de TI. Pra você que é de TI, inclusive, aqui no Canadá, existem muitas, mas muitas vagas em todas as cidades, em todas as províncias, tá? É uma profissão que realmente tá em alta demanda por aqui e também paga-se muito bem. De 68 mil dólares por ano a 155 mil dólares por ano. E eu tenho quase certeza que vocês conseguem até muito mais do que isso, dependendo do nível de dev que você for, tá? Então, programadores, front, back, é, toda essa parte, vai ter com certeza uma posição esperando você aqui no Canadá. Então não perca mais tempo no Brasil e venha pra cá logo começar o seu trampo de deve por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, deixa seu comentário aqui também pra gente trocar uma ideia pros próximos vídeos. O que, que você achou dessa lista? Me fala aqui o que você achou também pra gente começar a trocar essa ideia e me deixa aqui ideias dos próximos vídeos também do que, que vocês querem. Essa lista foi a de empregos em demanda no Canadá. Vocês querem ver uma por província também? Vocês querem que eu faça uma pra Ontário, uma pra BC, uma pra Quebec? Como que vocês querem que eu faça os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários e até a próxima, beijo fui aí no final eu sempre faço umas caras, mano, pra vocês pegarem pra fazer a capa, tá é meio ridículo isso eu sei, vou mandar o próximo <risos>